Oi, gente! Eu sou a Tata e eu queria saber se vocês estão prontos pra ver a maquiagem mais linda e fácil pra fazer nesse carnaval. Quem acompanhou meus stories esses dias viu que o Boticário me convidou pra provar pra vocês que ficar em casa no carnaval também pode ser muito divertido. Eu fui na loja do Bote, do Beira Mar Shopping, aqui em Floripa. Alô, galera de Floripa! E já garanti vários produtinhos da linha Intense e eu quero compartilhar isso com vocês. Gente, a linha é totalmente vegana e ela tem cocriação da Manu Gavassi. Rolou um repack, quem lembra das antigas embalagens da Intense do Boticário? E aí agora, além da, da maquiagem ser vegana, as embalagens também são recicláveis e é tudo longe de crueldade animal. Estou apaixonadíssima nas embalagens. Olha só, que coisa mais bonitinha, gente. Sério, muito legal. Boticário mandou muito. Então vamos lá. Vou abrir aqui, vou mostrando para vocês, tá? Eu não sei vocês, mas a parte que eu mais amo do carnaval é me maquiar. Então não vai ser tão sofrido assim ficar em casa nesse carnaval. Inclusive, tô feliz da vida aqui que eu vou experimentar e brincar com essas cores aqui, dessas maquiagens. Olha esse delineador azul. Gente, eu queria ir provando tudo aqui na minha mão, mas eu vou mostrando para vocês enquanto eu for fazendo a maquiagem, tá? Então vamos lá para maquiagem mais linda. Da prática e funcional que tu já viu nesse YouTube, pra vocês reproduzirem aí e poderem fazer fotos lindas no carnaval. Bem longe do aglomero, né? Que negócio é agora, meu amor, é a gente se arrumar linda, maravilhosa pra gente mesma, fazer umas fotos. Gente, sério, só olhando pessoalmente mesmo pra entender como é maravilhosa. Então se tu tiver a oportunidade de ir numa lojinha Boticário, olha que linda, gel e glitter o nome disso aqui. Ai, ah, vou postando tudo pra vocês de acordo com a maquiagem. Ai, Boticário, tô muito empolgada. Gente, é uma maquiagem bem fácil, tá? Mesmo que tu não tem experiência com maquiagem, tu vai conseguir fazer. Eu acredito que maquiagem não tem regra, cada um faz do seu jeito, do jeito que valoriza mais as características que tu mais curte em ti, mas eu vou compartilhando aqui com vocês e aí, se qualquer coisa, tu vai adaptando aí o teu jeitinho de fazer a tua, tá? Então vamos lá a melhor parte do carnaval que a gente se produzir, se sentir ainda mais bonita. Vamos lá, vou começar com a base. Essa embalagem aqui, ó, o cartucho dela é reciclável, é todos, todas as embalagens, na verdade, tem o cartuchinho reciclável. Vou começar com essa base maravilhosa Reboco HD, base e corretivo. É a primeira vez que eu uso ela, tá? Eu vou experimentar. Eu ando usando muito base só nessa área aqui. Aqui assim, ó, no cantinho do nariz também, e eu vou reproduzir isso. A ideia é que fique uma maquiagem bem levinha, bem fresquinha pra combinar com o leirão. Uma carinha meio romântica. Gente, o cheirinho é muito bom. A textura é perfeita, vocês estão conseguindo ver a cobertura, ó. Bem facinho de aplicar, viu? Só passei aqui, ela não escorre, ela tem a textura bem densa, mas ao mesmo tempo ela é levinha para passar, tá? Ó, não tá ficando marcada. A minha cor é a 20, eu tô realmente surpresa com o cheirinho, é muito bom. Cheirinho de verão, ó, eu passo base aqui na área dos olhos, das olheiras, no cantinho do nariz, que eu acho que sempre fica um vermelhinho, aqui em cima do nariz não vou passar, tá? aqui em cima ó essa base aqui é maravilhosa que ela já tá fazendo um efeito corretivo tá vendo aí eu tenho uma outra manchinha que o que que eu vou fazer vou botar uma gotinha aqui no dorso da minha mão vou pegar essa gotinha e vou pingar nas manchinhas que eu não quero que apareça ó eu falei pra vocês vai ser uma make linda e descomplicada então assim Vai com o dedinho, vai com o dedinho, vai com o dedinho. Veio? Não vou tirar minhas sardinhas aqui, que eu tenho um pouco no nariz, se tu tiver também. Vou pegar a sujeirinha da, da esponjinha que tá aqui. Passar aqui no queixo. Meu Deus, gente, que base maravilhosa. Olha só essa cobertura. Fez muito o efeito que eu queria, que era deixar a minha pele bem viçosa. Olha só, bem com carinha de saudável. Sem ficar toda plana. Boticário, amei. Aí eu tô olhando aqui na caixinha dela, ela também tem vitamina E. 100% papel reciclado e vegano. Ai linda, linda, ajudada pelas embalagens. Sabe quando tu compra uma coisa e dá dó de se desfazer da embalagem? Eu tô assim com esses produtos, Boticário, socorro, vou ficar cheia dessas caixinhas aqui em casa. Eu vou começar, como é carnaval, com a sombra rosa. E eu vou usar essa sombra rosa que ela é bem pigmentada de blush. Por quê? Porque carnaval e a gente quer ficar com a carinha assim de saúde, só que é uma saúde lá em cima, entendeu? É uma saúde com alegria e beleza lá em cima. Então vamos lá, vou pegar aqui, ó, com a pontinha do dedo, tá? Bem facinho, não tem erro, não tem como não saber. O que que eu quero? Eu quero aquele narizinho, não sei se vocês sabem, aquele efeito de narizinho, vermelhinho, saudávelzinho, não sobe mais, tá? Chega até a metade. E aí faz essa, a cabecinha do nariz aqui, ó. Sorrisinho, bochechinha. Gente, vai ficar uma carinha de saudável, como se a gente tivesse queimadinha do verão. Carnaval, verão. Esse tom nessa sombra, vocês não estão entendendo. Fica um, um saudável, um blushzinho perfeito. Ele tem uma, uma... Olha só, não sei se dá pra ver. Um, um, fica uma coisinha meio acetinada, tá vendo? Dá pra ver? Ó, e quando a gente pega um solzinho, a gente pega solzinho onde? No queixo também. E dá ali um pouquinho aqui, ó, no contorninho da tua cabeça, tá? Tudo com o dedo, muito facinho. Tenta fazer esse efeito assim, ó. De ficar meio um risquinho aqui rosa, tá vendo? Sobe. Sabe por quê? Quando a gente sobe aqui, ó dá uma levantada no, no olhar um lifting tu faz um lifting com a tua maquiagem então olha aqui olha a diferença viu como subiu agora eu vou pegar minha caneta para olhos e sobrancelhas Olha isso gente lembra daquelas canetas antigas que a gente usava no, na escola no colégio ela é tipo assim ó aí tu escolhe tem a parte de iluminador de iluminador para fazer aqui ó embaixo da sobrancelha que eu vou usar já para outra coisa Aí tem cinza, tem esse begezinho aqui para usar na sobrancelha também, tem preto, tem várias cores, é perfeita! E aqui tu regula para botar mais para sair mais um pouquinho ou sair menos. Então eu vou começar com a canetinha iluminadora, que é a cor branquinha, e eu vou passar ela na parte interna aqui dos meus olhos. Vou até botar para baixo aqui com a esponjinha, tá? pronto dei uma iluminada aqui tá vendo outro lugar que eu vou passar essa caneta iluminadora aqui ó no meio da sobrancelha porque a minha ideia é fazer que ela saia o meu nariz ó se vocês olharem tá vendo o que que eu queria eu queria que essa parte aqui sobressaísse um pouquinho mais então eu vou fazer o que vou iluminar aqui no meio vou desenhar tipo uma um árvorezinha aqui ó agora vamos para a sombra azul que é perfeita olha esse tom de azul gente e eu vou passar aqui na parte de baixo, no meio, tá? Aqui, ó, esse cantinho aqui não vem nada. Aqui depois a gente vai iluminar. É aqui no, no gordinho do olho aqui, ó, aqui embaixo, tá? Só pra dar uma corzinha aqui embaixo do olho. Deu, espalhou. Agora eu vou pegar o lápis do, Ó que lindo, tem o rosa de um lado e o roxinho do outro. E eu vou usar o roxinho só pra parte de baixo aqui, ó, tá vendo? E aí aqui, qual que é o truquezinho? Tá vendo que meu olho termina aqui? Eu vou seguir o risquinho um pouquinho mais. Por quê? Porque ele vai alongar meu olho. Olha a diferença desse olho para esse. Viu como aumentou? Então, eu vou vir com um delineador azul, lindo, perfeito, maravilhoso, que já tá com esse tom do azulzinho ali embaixo. Ó, gente, atenção para essa parte. Eu não vou fazer o delineado desde o comecinho aqui. Eu vou pegar ele da metade do olho e vou subir. Por quê? Depois vocês vão entender por quê. Apaixonada na cor desse delineador. Só indo na loja mesmo para tu poder ver. Eu duvido vocês irem numa loja Boticário ver essa cor e não querer levar pra casa. É muito perfeito. Agora vem uma das minhas partes preferidas: o Gloss. O nome dele é meu Gloss Favorito. É meu Gloss Favorito também, já. Olha só: Brilho Labial Vinil. Realmente ele parece meio vinílico. Olha só. Eu não vou sujar o aplicador. Ai, o cheiro é muito bom. Nossa muito bom eu não vou sujar o aplicador aqui porque eu vou passar na área dos olhos eu vou pegar uma haste flexível aqui porque isso aqui vai dar toda a diferença depois na hora da foto vai dar um brilho menina dá um viço ali começa aqui do cantinho tá E aí depois lá para pontinha tu vai só espalhar Por quê? porque se ficar muito melado aqui quando tu abrir o olho ele carimba vai borrar teu delineado então não chega até ali tá só vai aqui, ó. Cantinho, cantinho, cantinho. Ó, agora a gente já deu uma cara mais vinílica, mais verão, molhadinha, tudo a ver com carnaval. Esse truque do gloss nos olhos dá pra usar sempre, dá pra usar no dia a dia, fica perfeito pra usar de dia, de noite, qualquer horário. Agora eu vou fazer uma outra coisa muito legal com delineador. Tu tem alguma pinta, alguma coisa no rosto, eu tenho essa aqui, ó, e essa aqui. Só que eu vou escolher essa aqui e eu vou fazer um coraçãozinho em cima dela com esse delineador. Escolhe uma pinta, uma manchinha, alguma coisa que tu tenha aí no teu rosto pra tu fazer também. Faz tipo um V e aí depois tu vai arrumando, tá? Ó. Pequeninho, bem sutil, só pra ficar com uma carinha carnavalesca mesmo. Vou fazer essa maquiagem pro dia a dia e não quiser fazer essa parte, não precisa. Agora a parte que eu mais esperei, a parte de usar o gel glitter. Olha que lindo, gente. Ele é muito brilhoso. Vocês sabem que, que purpurina, glitter, quando não é vegano, estraga muito o meio ambiente, né? Por quê? Porque a gente vai tirar do corpo, a gente toma banho, aí vai parar nos rios, nos mares, no lençol freático. Então a gente polui muito o meio ambiente usando brilho, glitter, purpurina. Então esse gel e glitter aqui, paixão da minha vida. Eu quero ele pra vida. É tipo uma geleinha, ó. você está se para ver a textura quando eu boto o dedo, ó. Entendeu? Tá, então vamos lá. Tata, tá, então onde é que tu vai passar isso? Meu amor, é carnaval! Eu vou passar isso na minha sobrancelha. Primeiro eu vou pentear minhas sobrancelhas bem pra cima, deixar elas bem pezinhas. Dedinho, dedinho. É meio que mais fácil do mundo. Como ele é uma geleinha, a hora que tu pentear, ela vai ficar durinha pra cima. Ó. Os pelinhos, o gelzinho vai deixar ela secar assim. Perfeita, maravilhosa, né? E quando seca, ele fica um dourado muito lindo e o efeito dele seco no pelo e na pele é super diferente. Então vai parecer que tu passou dois produtos diferentes no mesmo tom, mas é tudo o mesmo produto. Agora o que que a gente vai fazer? Esse narizinho vermelho vai vir com uma bolotinha de gel e glitter na ponta e uma bolotinha de gel e glitter aqui no meio. Ou se quiser passar aqui no dorso do nariz também, se tu achar que te favorece, também fica legal. Vou botar aqui na lateral, tá? Fazendo esse mesmo desenho de subida aqui, ó. Só que como é carnaval, a gente vai dar uma exagerada, óbvio. Olha só como o delineador é bom, ele fica tão sequinho, que eu tô passando o e glitter em cima e ele não sai. Não borra. Agora, maquiagem, que é maquiagem, tem uma boa máscara de cílios e no caso da intensa é a mais perfeita do mundo, é a BUM. Olha só esse pincelzinho, ele vem pequenininho aqui pra pegar bem esses espelhinhos aqui do início e depois ele fica grande. A gente, como é bom a gente se arrumar pra gente mesma, né? Pode ser pra tirar foto, pode ser que tu vá fazer uma videochamada com, com a pessoa que tu gosta, mas a gente se arrumar pra gente mesma, a gente se olhar no espelho e se sentir bonita não tem preço. Eu embaixo não vou passar máscara, vou botar uma gotinha de glitter gel, tá? Agora, pra finalizar, eu vou pegar esse lápis rosa multiuso aqui, o du e vou fazer um contorninho na minha boca, bem borradinho, tá? Bem borradinho, assim, ó. Para dar esse tomzinho de rosa igual ao do blush que a gente tava ali. Tá super em alta esse contorno de boca borradinho. Não sei se vocês já fizeram. Ó, tá vendo que tá bem borradinho? Ele dá um efeito de aumento de boca. Sem precisar fazer preenchimento, fazer nada. Ó, tá vendo? Agora eu vou pegar o meu gloss vinílico perfeito. Gente, esse gloss é tudo. O cheiro é maravilhoso. Olha o efeito desse gloss. A ideia é deixar borradinho assim mesmo Recapitulando os truquinhos Boquinha borradinha Sobrancelha penteadinha pra cima Com glitter gel Se for pro dia a dia pra uma festa também dá Fica super ousado Esse delineado perfeito com esse delineador Gente, eu tô muito apaixonada nisso Pega uma pintinha do teu rosto Alguma característica que seja só tua E destaca com um coraçãozinho Sombra rosa de blush Pra ficar com essa carinha saudável Mais glitter gel nas bochechinhas Aqui embaixo Lápis Dudu, super versátil. Inclusive, vou usar ele agora. Vamos botar mais um rosinha aqui, ó. Vamos botar um rosinha aqui dentro, ó. Só pra dar um um, um, um meio. Aí, assim como o delineado ele puxa pra fora, esse, esse rosinha Dudu puxou pra dentro. Ó, que lindo. Make bem carnavalesca, rosa com azul, bem fresquinha. E agora, óbvio que eu não ia deixar de maquiar o meu ombrinho. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de maquiar ombro. Sempre maquio. No caso aqui, como a minha blusa é um lado só, então eu vou maquiar só esse lado aqui. Mais sombra intensa rosa. E, claro, glitter gel. Pra terminar de dar aquele tchan, que é perfeito, gente. Dá pra usar em tudo, viu? Eu usei no detalhe do olho, vou usar no ombro, dá pra espalhar no corpo, nas pernas. Boa ideia, vou espalhar nas pernas. E aí, gostaram da minha maquiagem 100% vegana, multifuncional, dá pra usar no carnaval, dá pra usar depois pra, pra uma festa, dá pra usar, como eu falei, pra tirar fotos? Apaixonada nas cores e nas texturas dessa linha do Boticário, da Intense, com essa parceria com a Manu Gavassi? Deixa aqui nos comentários se tu vai fazer como eu, se arrumar linda, maravilhosa, pra ficar em casa, pra tirar umas fotos, pra fazer uma videochamada com a pessoa que tu gosta. Eu convido todas vocês a irem até uma loja Boticário, ver de perto as cores e as texturas dos produtos da linha com essas embalagens novas, todas repaginadas. Muito legal, muito lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!